Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos trazer uma mensagem para escorpião, então vamos lá. Bens são disfarçadas. Vamos complementar. E vou trazer também uma mensagem do oráculo. Carta do foco. Escorpião, o momento pode não estar fácil, porque há situações complicadas que te fazem duvidar se vai ter melhoras algum dia. Saiba que em tudo há bênçãos, só que em alguns momentos essas bênçãos são disfarçadas. Com isso, você está na sua, um pouco isolado ou longe da multidão das pessoas, talvez buscando respostas ou tentando enxergar lá na frente, para ver se encontra algo de bom que te faça sair dessa situação. Aproveita esse tempo para olhar a sua luz interna, que é tão grande, que pode abençoar os seus caminhos. Olha para a sua força interna, tenha paciência nesse processo, porque isso tudo vai te levar para um degrau acima, em frequências cada vez mais elevadas, com pessoas que estejam... Na mesma sintonia que você, te ajudando a viver novas experiências. E a carta do oráculo é a carta do foco. Olha que carta linda. É olhar para frente, é estou vivendo uma situação complicada hoje, estou vivendo uma prova, estou vivendo... Hum, Algo muito difícil, mas o meu foco não é aqui. O meu foco é além. Quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixe a hesitação e a ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. Não queira fugir. Acolha o seu momento. Já se planejando para o próximo degrau. Tá bom? Gratidão.